da Brasil Game Show. Vamos então para a nossa última notícia aqui da live. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vou curtindo, vão vou compartilhando, vou vou compartilhando. Que é muito importante, gente. Muito obrigado a todo mundo que participou aqui da nossa live. Vamos aqui...